Nesse momento, abram os olhos e eu quero que vocês agradeçam cada parte do seu corpo. Cada parte, começando. Podem seguir o que eu vou falando ou podem ir agradecendo por conta própria. Muito obrigada por eu estar vivo. Muito obrigado cabelo, obrigado têmporas, obrigada nuca. Muito obrigada. Obrigado olhos pálpebras, sobrancelha, muito obrigado, obrigado bochecha, visão, audição, orelha, ouvido, muito obrigado, nariz, olfato, boca, muito obrigado, gengiva, dente, céu da boca, língua, paladar, muito obrigado,